Tadinho, tô dando a vida lá aquele cara de gelo preto. Fiquei impressionado no Max. Oh, meu. Estou a ficar impressionado. Estou a ficar impressionado com a tua Sense, dog. Não dá, meu. Oh, estou impressionado. Você tem muita Sense a outra pelo deserto. Pera aí que eu resolvo esse negócio aqui. Vem aqui pra né, conversar. Só um pouquinho só. Quero que você vai aqui. Vamos botar gente devagarinho, viu? Vem aqui, rapaz. Botada, botada, tada, botada, botada, tada Botada com força, caralho